Salve gente boa, olha, Catu de Abrantes está bombando, está bombando, estamos no condomínio Canto dos Pássaros, ok, e tem aqui para vocês uma belíssima casa, olha só para isto, hein? maravilha, maravilha, uma casa bastante verde na volta, uma casa com uh, dois suítes e mais dois dormitórios, ok, casa super espetacular condomínio com total infraestrutura segurança e área de lazer temos aqui mesmo em frente à casa temos um campo de futebol e um parquinho que não pode faltar para as suas crianças ok olha eu vou deixar ficar as fotos aqui uh, no meu site dá uma olhada e aqui é um condomínio com extrema qualidade de vida casas de médio alto padrão tudo mesmo super confortável. Condomínio extremamente com muita tranquilidade e qualidade de vida. Se tu gostou, deixa ficar aí o teu joinha e te inscreve no nosso canal para mais informações. Um abraço! Salve gente boa! Olha, estamos aqui no condomínio Canto dos Pássaros, na área de lazer, onde nós temos aqui uma belíssima piscina, temos área de salão de festas, quiosque, tudo maravilhoso, qualidade de vida para a sua família.